Olá, eu sou o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do Departamento Médico do Flamengo, sou o médico do FC Brasil. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, bem-vindo aí ao nosso canal. Para quem já nos acompanha aí, é... obrigado por estar nos acompanhando. E a gente vai estar tá sempre tentando trazer uns assuntos ali atuais é... e desmistificar e trazer isso de uma maneira bem simples, bem prática ali para vocês. Então, o um assunto de hoje nosso é sobre a qualidade do sono e emagrecimento. Quem gostar do assunto, quem quiser é, acompanhar a gente, quem quiser receber as notificações, é, se inscreva aqui no nosso canal e a gente vai estar semanalmente falando isso aí para vocês. Mas afinal das contas, o que, que tem a ver é, qualidade do teu sono com o emagrecimento? Será que tem alguma coisa a ver? O sono tem pouca importância, a gente dá pouca importância para o sono, que é um estado onde a gente passa, ou teoricamente deveria passar, quase que um terço das nossas vidas dormindo. E eu vejo até hoje pessoas que se preocupam, por exemplo, em ter um bom calçado para fazer uma atividade física, para fazer uma boa corrida, comprar uma roupa confortável, usar um bom suplemento. E nenhuma se preocupa, por exemplo, em ter um bom colchão, um bom travesseiro para que isso te favoreça ter uma boa qualidade de sono. Como eu falei, afinal das contas, você teoricamente, se não passa, deveria passar pelo menos um terço aí da tua vida dormindo e num colchão, num travesseiro de boa qualidade. Mas por que essa relação? Durante o nosso sono, é onde a gente produz vários hormônios, é onde o teu corpo cria um equilíbrio, é onde você, por exemplo, desacelera, você regula o teu metabolismo. E isso tem muito a ver com o teu emagrecimento, é, ou até com hipertrofia também. Então, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, que é um hormônio que a gente sabe que tem efeito lipolítico, ou seja, ele mobiliza a gordura, ele ajuda a usar a gordura como fonte de energia, além de ele melhorar a tua disposição, fazer a mitose celular, multiplica tuas células, para a mulher melhor o cabelo, a pele, a gente produz GH todo dia. E a gente vai envelhecendo quando a produção do GH vai caindo. Ou vice-versa, é como Toshines, a gente não sabe se você, o teu hormônio cai porque você envelhece ou se envelhece porque o teu hormônio cai. Mas o que a gente sabe é que você produz ele na noite, principalmente no teu sono profundo, teu sono... Ele é cíclico, então ele tem algumas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sono REM. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sono REM. Então hoje a gente sabe que não é basicamente a quantidade de horas que você vai dormir, sim a qualidade do teu sono. Você tem que chegar ao teu sono 4, sono profundo, principalmente o sono REM. E é aí que você começa a produzir o GH. Então uma pessoa, por exemplo, que tem um sono ruim, produz menos GH, consequentemente tem um metabolismo mais lento e vai ter uma dificuldade maior é, para perder gordura. Então, isso aí já é um dos fatores que está diretamente relacionado. As pessoas, por exemplo, com sobrepeso, ou seja, que não buscam emagrecimento, têm a tendência a ter apneia do sono, é, aquele ronco. Isso a gente sabe que gera um sono ruim, aumenta a tua pressão arterial, pode dar aquela sensação de fadiga, de cansaço, que gera no dia seguinte ali, uma necessidade maior ali, é, de um carboidrato, de um açúcar, para que o teu corpo consiga recuperar isso aí. Então, as pessoas que têm um sono ruim também, apneia do sono, tendem a acordar é, com uma fome maior. A gente sabe que no teu sono também você produz da testosterona, principalmente à noite. E a gente já viu aqui em outros vídeos a importância da testosterona junto com o ganho de massa muscular, com a hipertrofia, a importância da tua hipertrofia no equilíbrio ali, é, inflamatório, com o teu tecido adiposo, a tua gordura, então o teu sono interfere em várias questões. É, o teu cortisol, que é um hormônio ali que também a gente tem que regular, ele pode estar muito alto, muito baixo, pessoas ali é, que são estressadas, crônicas, tendem a ter um cortisol mais alto, que pode gerar uma retenção de líquido, é, um acúmulo de gordura, uma dificuldade maior de perda de peso. Então tudo isso é equilibrado no teu corpo durante a noite. Então, você e o teu corpo está trabalhando durante o dia e a gente sempre trabalha, esse é um conceito importante, que o nosso corpo sempre busca o equilíbrio. Então, a gente desregula durante o dia e chega à noite e tenta equilibrar. Então, a pessoa que, por exemplo, tem um sono ruim, não tem a tendência a equilibrar isso. A pessoa que perde uma noite de sono, por exemplo, aumenta alguns neurotransmissores e hormônios que aumentam a tua fome. Então, a pessoa que perde duas noites de sono, tende a ter uma necessidade maior por doce. Então vocês podem ver que eu que sou médico, tenho colegas que trabalham em plantão, é... e você vê que eles tendem a ser sobrepesos. Estão obesos, sobrepesos, por quê? Às vezes não percebe, acha que está no plantão, e aí não tem opção, come qualquer coisa. A falta do sono leva a um aumento do apetite. Então o sono tem uma relação direta com o teu emagrecimento, com a obesidade, com a tua saúde. É, pouco, é, é dado pouca importância ao sono e hoje, como ansiedade, como a depressão, como eu falo normalmente, é uma doença do século. Eu aqui no consultório, por exemplo, pergunto e poucas pessoas ali me relatam que tem uma boa qualidade do sono. Então, você ter uma boa qualidade do sono é o quê? Você acordar sentindo descansado, é, sentir que esse sono foi restaurador, não é simplesmente chegar em casa, bater na cama e apagar. E a gente já sabe também que não precisa necessariamente 8 horas ou 5 horas. Você precisa ter um sono profundo, restaurador. Então, o nosso assunto de hoje foi sobre a importância do sono e o emagrecimento ou ganho de peso. É, espero que vocês tenham entendido, que vocês dêem mais atenção a isso. Existem algumas maneiras de você fazer isso, de relaxamento, de mindfulness, de tua higiene do sono, que a gente chama de diminuir a claridade, de negar a TV, não usar principalmente hoje, que é quase uma realidade, né? você usar o teu tablet, é, o teu smartphone antes de dormir, isso a gente sabe que altera a sua secreção de melatonina, por exemplo, que é o hormônio que te induz ao sono, que você precisa de escuridão. Então, nosso ambiente hoje, a nossa vida moderna, com toda essa tecnologia, não favorece o nosso sono, mas o sono continua tendo a mesma importância que ele tinha 50 anos atrás ou muito mais para a gente na nossa saúde. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, manda aí os comentários para a gente, a gente vai estar respondendo. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente vai estar aí semanalmente falando com vocês. Forte abraço e todos aí, durmam bem, tenham uma boa noite sono.